Hang on se siga nisso deixa eu me ajeitar aqui. Capítulo 2 pop play time. Vamos lá. Ok vamos pular, pular, pular essa fita. Eu já joguei, eu já joguei o capítulo mais. Vamos jogar justamente só que eu não conhece. Que já começando. Okay. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Eu esqueci como jogo. Vamos lá. Saí correndo aqui. Só é é travesseira. Uai, como que é a pouco eu consegui explicar isso? Você aí. Eu vou jogar aqui pra voltar porque esse vídeo vai passar aqui hoje que a nossa cliente de e você tá aqui legal você já conhece esse jogo chama pro playtime vocês vêm de lá né eu vou escada aqui ó só vou no speedrun obrigado gente esse é um pouco mais chato pilando não eu tô ruim aqui. Aqui. aqui já sei como funciona as tela os trepinhos aqui vamos pegar presente nova atualização de pó e tá não tá sabendo a gente vai tentar explorar tá com oh, uh, cuidado a gente já quase put um milhão quando on. você che quando chega aqui Here. lembra e todo mundo já sabe esse esses vasos coisas. a gente station here. Não totalmente, não parece que Só precisamos e aí, gente? Não precisa de atenção já gerar. Não quer ver que vai ser o fim do mundo do tapete Deixa que o Super Matheus resolva. Uh, Eu já sei muito. Uh, seu você come with me? Me ah tá. Deve ser só questão de espera. Viu? Não significa que vai ser o fim hey, do mundo. <risos> Nossa, gente, tá, tá conversando só assassinado no primeiro episódio, ó. A gente não vai dar conta de jogar o jogo inteiro, né? Porque assim, se o Tava escapando alguns dias, você lembra? Tá, vou conhecer primeiro com essa parte aqui. Cuidado, esse vai ser o melhor lag. Listen. I'm going to need you to trust me. Beta! Essa parte foi meio exagerada, hein? Quero. Tchau! Nossa, gente, que tá louco, né? Nossa. Isso vai ficar pro próximo episódio, gente. Não tem como eu realizar tudo e só em um dia.